Olá, estou aqui de volta rapidinho, só para poder mostrar como instalar o Encore do CS6 porque como todo mundo sabe, a Adobe descontinua, mas eu continuo vendo um monte de gente reclamando que não consegue achar para baixar, e então eu vou mostrar que na verdade é bem simples está um pouquinho escondido, mas é bem simples, então aqui no logo da Creative Cloud quando você abre, você tem a lista de todos os programas disponíveis para você baixar e repare que no meu caso, como eu já estou usando obviamente eu já tenho aqui dentro um Premiere CS6 instalado é só isso que você precisa fazer você precisa instalar o Premiere CS6 com o Premiere CS6 vem um encore junto a Adobe diz que pode apagar o Premiere CS6 um, óbvio que isso vai economizar espaço no seu HD principalmente se você tem esses discos SSD né, que eles são relativamente pequenos, mas no meu caso eu estou com espaço bastante espaço livre ainda, eu estou deixando ele, até porque eu, se eu precisar fazer alguma coisa mais urgente, eu posso e não precisar de nenhum recurso extremo né, ou algo específico do CC, eu posso fazer tudo dentro do CS6 e usar o Dynamic Link. A desvantagem é que você, se você usar o primeiro CC, você não tem como usar o Dynamic Link para o Encore. Então o que você precisa fazer é primeiro achar o Premiere CS6 na lista de softwares a ser instalados Como ele mostra aqui novos apps, tá com a opção All Apps, ou seja, todos os aplicativos Ele não vai listar para você o Premiere, por quê? Porque ele não está disponível na versão CC ou então porque como você já instalou ele não tem por que mostrar mais O macete então é o caminho na verdade, né? Você clica nessa nessa nessa opção de All Apps e procura aqui a opção de versões anteriores, previous version. Quando você clicar ali dentro, vão aparecer todos os softwares que você tem e ele não mostra mais a versão. Por quê? Porque dentro do, do da, da categoria, né, dentro do, de cada software, vai ter uma opção aqui e aí sim as versões. Então, no caso para instalar o o Anchor, o que eu preciso fazer é clicar em install, clicar em instalar CS6, ele vai perguntar se eu quero instalar, obviamente eu já tenho a minha versão instalada, e eu não preciso fazer mais nada. Se eu vier agora na pasta de aplicativos, né, porque eu já instalei o meu, eu localizo então aqui dentro o Ancore CS6, o MIDI Encoder CS6, que é o que vai, o ancor vai usar, para poder fazer o encoding dele, e obviamente o Premiere CS6. Então como eu falei, se eu quiser, eu posso vir aqui dentro e, e deletar o meu, esse arquivo, mover né, para lixeira, ou deixo o Premiere aqui, no caso não está me incomodando, eu estou deixando. E o encorre, então se eu clicar aqui agora duas vezes nele, ele vai abrir da mesma forma que abriria em qualquer, em qualquer outra versão. Então tá aqui, como você pode ver funcionando e sem problema nenhum. E fique ligado nos próximos vídeos, que eu tô preparando mais vídeos também, não só sobre as ferramentas mais tradicionais, como Photoshop, After Effects e Illustrator, mas eu também estou preparando um, um videozinho para poder apresentar o Muse, que foi um dos pedidos que eu tive. Fique ligado nos próximos vídeos e obrigado. Até a próxima.